Boa tarde a todos, eu sou Maurício Mofoca, hoje vou fazer um vidinho aqui e como usar o a forquilha nós já temos aqui uma, então vou deixar aqui, ali ó, vou dar uma, uma filmada nela nós temos as variônicas e também temos uma forquilha aí o pessoal que tiver interesse aí nas variônicas aí a descrição está embaixo do vídeo pedi o pessoal também para se inscrever no vídeo Fazer os comentários aí, deixar o like, é muito importante o like aí, não esquecer, porque o, o, o YouTube possa subir esse vídeo e que mais pessoas vejam o vídeo para aprender alguma coisa. E nós vamos fazer agora esse vídeo somente com a forquilha. Então é essa forquilha nossa é feita de cobre e também pode ser feita também de, de madeira você cortar um gás de goiabeira lá, fazer uma forquilha também, é a mesma coisa. Então eu vou mostrar para o pessoal, como é que o pessoal aí, aí para o Brasil afora aí caça água com forquilha. Para vocês verem como é que funciona a forquilha na mão deles. Agora eu vou passar para o meu amigo Edson gravar. Aqui, aqui está a posição da forquilha. Seja, seja ela de goiadeira forquilha de madeira, seja ela de cobre. Então, a, aqui você pegou aqui, ó, na mão. Você leva ela para cima aqui, ó. ó prestou atenção aqui, na hora que ela subiu, viu, né? Então, aqui você está na posição dela. Ó. O que que o pessoal faz? Pode ficar na reta e vou para lá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 Aqui, aqui tá a posição da forquilha. Seja, seja ela de goiabeira, forquilha de madeira, seja ela de cobre. Então, a, aqui você pegou aqui, ó, na mão. Você leva ela para cima aqui, ó. ó presta atenção aqui na hora que ela subiu, viu, né? Então, aqui você está na posição dela. O que que o pessoal faz? Pode ficar na reta e vou para lá. O que o pessoal faz? Primeira coisa, ele, ele leva, ele com a forquilha na posição, ele sai andando sem rumo, aí quando ele entra nessa área aqui, ó, a forquilha abaixa, a forquilha abaixou, eu estou tentando segurar ela, não seguro ela, está torcendo nos meus dedos, ó. por quê? Porque aqui tem uma área de energia. Agora os caras que massa, marca a poça artesiana lá com as furtias dizem que aqui tem um veio de água. E na verdade aqui não tem veio de água nenhum aqui. Aqui tem, aqui tem uma área de energia aqui que é minério. Então, se eu for para frente, ó, ela vai subindo, ela vai saindo fora. Ela vai cortando, vai cortando. Aqui, aqui ela já saiu fora, ela já voltou. Agora... Eu quero falar para vocês o seguinte. Ali, na onde aonde ela desceu, nós vamos fazer de novo para vocês verem que ela vai descer. Como é que é essa aqui? Ó, vocês vão perceber ó, que ela tá certinha. Ela tá para cima. Ela já está começando a puxar na minha mão, ela já tá puxando ó ó agora ela desce com tudo então aqui não é lugar de água por exemplo ela desceu o que ela marcou que tem água aqui aqui não tem água e vou provar para vocês que aqui não tem água ela marcou bem aqui ó Agora eu vou voltar lá, lá atrás de volta com ela, É vocês vão perceber, ó, eu tô só com uma parte da furtilha na mão, e outra pode ser feito com a de madeira, a mesma coisa, só que esse pessoal que anda marcando com furtilha aí não entende nada de nada, eles viu alguém fazer e foi fazer igual só e pronto, não sabia o que era nada. Agora aqui eu vou dar um comando para essa furtinha. Porque dá a direção de um veio de água. vocês vocês prestem atenção, ó, um, dois, três, ela já virou para cá. Com a mão só ela me deu a direção da água. Então não é eu andar para qualquer lugar que eu quero andar não. Esses caras esses cara que marcam a água para o Nordeste, para esses mundos para lá, eles não, sabem, não sabem nem para onde passou a marcação de água. Eles às vezes acertam, mas acerta por acertar. E a maioria deles lá tem errado o posto lá que eu tenho acompanhado o vídeo lá. Os negros batem mais de 100 metros lá na poeira. A, ela já me deu essa direção. Por quê? Se ela marcou a água lá, tinha que marcar lá. Ela não desceu lá. Ela tinha que marcar a água lá. Mas não, lá não tem água. Então aqui, ó, vou virar o corpo. Dar minha voz no corpo eu já ali já tá marcado o veio então veja bem ó eu vou andando a hora que chegar em cima do veio o que que vai acontecer com ela ela vai tentar girar ela não vai conseguir girar porque minha mão tá prendendo ela mas ela tenta se eu passar para frente ela marca de volta para trás chegou em cima ela tenta girar ó, ela tá tentando girar na minha mão a furquinha é a mesma coisa de madeira você pega a furquinha de madeira, você segura ela um pouquinho mais assim, ó, inclinada aqui, por causa que a furquinha da madeira ela é mais reta. Você segura ela um pouquinho mais inclinada, é o mesmo jeito. Ela vai funcionar a mesma coisa que está funcionando essa aqui de cobra. Agora, o pessoal que, que marca poço, que dá uma olhada nesse vídeo, vai lá, faz uns testes, procura procure entender. Não é que eu quero que eles aprendam comigo, não. Só veja meu vídeo, vai lá e faça testes mesmo. Porque às vezes a gente também pode errar em alguma coisa. Mas é, é simples, vai lá e faz o teste. Agora, aquele lugar que ela desceu lá, se lá fosse um veio de água, a hora que eu pedir para ela me dar a direção de um veio de água, ela teria me jogado lá. Mas não, lá não é veio de água. Agora, se eu pedir para ela me dar a direção de uma área de energia, ela vai me jogar lá. Mas eu não estou procurando uma área de energia, de ferro, ouro, prata e outras coisas. Estou procurando água. E a água é aqui. Essa água é aqui, ela vem para cima aqui e caminha para o lado que o sol nasce. E ó nós também já estamos chegando aí, já perto de parar de fazer vídeo sobre água, porque nós já temos muito muitos vídeos aí ensinando talvez esse seja os últimos e depois a gente vai fazer já mais sobre minério mas mesmo assim eu vou fazer um comando dela aqui para vocês verem uma coisa é a forquilha de madeira ou a, ou a feita de cobre elas são chamadas de vara iluminada. Ou pode ser variônica. Qualquer uma das duas coisas, vocês chamar ela, vocês estão chamando certo. Ela pode ser vara iluminada e pode ser variônica Então eu estou na posição aqui, ó. Vou pedir para ela. Vara iluminada. Me dá a direção de uma área. Que bastante energia de minério. Então eu vou dar três passos. No terceiro passo ela vai me dar a direção. Ó. Um, dois, três. Ela já me deu a direção da área. Então, é só eu dar meia volta no corpo. Agora, eu lavou na direção que ela me deu de uma área de conflito. Nós chamamos de área de conflito porque são vários minérios, são várias energias. O que, que aconteceu? Ela quer rodar aqui em cima. Ela está tentando rodar na minha mão porque eu estou dentro da área já. E se eu continuar para frente, ela vai tentar continuar rodando. Você entendeu? Ela só vai parar de tentar rodar a partir da hora que eu saí de dentro da área, aqui eu saí, agora ela não roda mais, ela parou. Mas se eu continuar lá dentro, ela continua rodando. Olha o lugar que ela marcou aqui a água da primeira vez, que os caras pegam a furtinha na mão e saem, já mete o peito andando, aonde der uma área de conflito ela desce, ela desceu aqui, ó, e aqui não tem água, aqui é uma área de conflito. minuto? Nove. Então? Tem, tem para dez. Agora eu vou falar, mostrar para vocês aqui ó, a outra, uma outra outro lugar que tem um outro ponto ó. e não é muito perto um do outro, ó. um tá lá ó e o outro tá aqui ó, aqui eu vou tirar aqui porque a, as, as outras variônicas tá aqui aqui ó vocês vão ver ó, que aqui tem um ponto de minério aqui ó é um ponto de minério ó, a vara já desceu nele então daqui para frente se for andando ela vai subindo agora porque que ela marcou aqui porque aqui é um ponto de água se eu pedir aqui fora se eu pedir aqui para ela vale onde não dá a direção de um veio de água 1, 2, 3, ela já marcou lá, ó. e não é porque eu virei com a mão não, isso aqui eu posso andar para todo lado que ela vai continuar apontando lá, eu vou reto ela está apontando lá, e outra então eu posso apertar ela para aquele lado que ela vai voltar para cá, ó. então eu vou andar na direção que ela quer, não é na direção que eu quero, chegou em cima ela vai tentar girar. Ó ela não gira bem, mas ela tenta girar na tua mão agora e outra Essas essa área de conflito aqui você cai dentro dessa aqui você atravessa ela você vem aqui na beirada dela aqui já aqui acabou ela esse meio aqui tem um veio d'água, Ó, dá um, dois, três, quatro, cinco metros, dá cinco metros daqui para cá começa outra área de conflito, área de energia, esse aqui é um corredor onde a, o veio d'água desce e tem mais outra, não tem nada de água cruzando, água com esse negócio de cruzar veio, não que não cruza Outra que eu vou mais explicar nesse vídeo também. já expliquei no vídeo anterior. Aqui está a cabeça dele. Com 40 metros de fundura pode dar um veículo E com 50, 60 pode encontrar outro. Mas esse estão tá quase tudo num sentido só. Esse seria assim, ó. Diferença mínima. Um passando aqui e o outro mais embaixo aqui, ó. Diferencinha pouquinho. Agora esse negócio aqui. De fazer um X negócio de fazer um X, um V, um v, de dentro de uma área de conflito e de atravessar dentro de outra área, isso aí não existe. E se alguém sabe que isso existe, fala para mim aonde ele estudou e aonde deu certo. E uma boa tarde Maurício Mococa, se inscreva aí no canal, deixa o like, para o YouTube poder subir o vídeo. E até o próximo vídeo. Essa parte aqui ela já está mais branca avermelhada, né? vermelhada. E aqui, ó. As manchas, ó. Opa, tem um É. Olha é, né? que engana a gente aqui, maracacheta. É. Engana a gente pra caramba. Muita maracaxeta, mano, esse fiado aqui nesse tanho branco aqui, ó. Vem assim, ó. Vem assim. Vem assim, ó. Assim, assim, Desce aqui, puxar uma fora. Um cordão aqui, ele ficar com calma.